Não, Acho que é Oi, boa noite. Ah, meu nome é Fabrício. Eu vim São Carlos. Cheguei um pouquinho atrasado porque não estava tá trabalhando hoje. É... Esse aqui é um meetup de React, né? Uh, eu trabalho com React todo dia uh, e sou desenvolvedor com tecnologias web há muito tempo. Eu, vou, eu, vou então. uh, eu cheguei tarde porque uma graça estava trabalhando e eu não sei se eu tive muito tempo para ensaiar ou revisar os slides também. Então peço desculpas se alguma coisa já saiu. Já peço desculpas por não ter feito PDF PDF. É então vai lá, mas vamos lá. Uh, o título dessa palestra é Gatsby for Fun and Profit. e Isso aqui é mais ou menos o que a gente vai falar hoje. Vou uh, começar um pouco com... O que, que é a proposta do Gaps? Né? Ah. Ele perdeu. Perdeu Ah, então, já vou falar um pouquinho do, da proposta do que é o projeto, a visão dessa comunidade, sobre isso. Um, Quer é que fica aí, cara? Como mouse? Ah, não. Mouse? Eu tenho mouse. Aqui. É, a gente, aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma das características que, que esse projeto preza, que é velocidade de interação. É, isso vai ser tipo uma pausa e e aí depois um pouco do, do resumo uh, uma descrição de uh, como ele funciona e terminar com uma discussão sobre até onde dá para chegar com um site estático hoje em dia uh, para quem não sabe o Gatsby ele é um gerador de página estática. Uh, esse termo página estática é meio ruim. Uh, porque ele não é, não é um, um HTML que não faz nada. Né? Uh, é um pouco mais que isso. Mas então, se quiser manter esse nome aí, estático, você pode considerar que ele é um gerador de site para ser hospedado em lugares que hospedam o site então, beleza. Um pouquinho do, do, da visão desse projeto Gatsby. Uh, alguém aqui já usa? Você? Gostou? Gosta? Uh, alguém aqui usa outro gerador de site start? É, não de start, vai é o Next. É, o Next é a CSR. A, a gente vai ter um slide para ele também e eu faço a versão manual manual perfeito Sim. então a gente tem meio que o três, três casos aqui que vão o nuts <risos> também né o nuts o que é o do view do nuts tá certo é, então... meu é o chamado também o google nuts <risos> <risos> tá certo é, muito bem é... Qual que é, se vocês entrarem lá na documentação do Get, e, e essa é uma das partes que é muito boa dessa comunidade desse projeto, é que tem quilos e quilos, e quilos de documentação. O projeto já deve ter aí mais de dois anos, quase três, não sei. É, eu confesso que eu, eu perdi o bonde de dois anos atrás. Eu, eu, na época eu vi, desinteressei, achei que não era pra mim, e retomei esse ano mais recentemente, sei lá, há duas semanas atrás, um pouco antes de ser convidado para vir falar aqui, quando surgiu uma necessidade de fazer uma landing page lá no, no meu trabalho. Eu trabalho na Stock, é uma empresa de São Carlos, uma startup é, que provê soluções para varejo, a gente atua muito no, no ramo de food service hoje em dia, é, um dos nossos clientes é, é uma talvez a maior gelateria do Brasil, Chambat de Latte, tem, tem filial aqui em Verão, no Shopping. E como a gente já no varejo, uma das datas do ano sim, importantes para a gente é a, essa feira a autocom, não sei o que. Uma feira grande aí, uma das maiores. Então surgiu uma necessidade lá, a gente precisou fazer uma landing page. Para demo, que a gente vai escolher na AutoCom esse ano, no CT, o quê, e é essa landing page tem que ser meio que o nosso cartão de visitas, porque o nosso site hoje é praticamente nada. Se é, você entrar lá em Stockholm.br você vai ver varejo do Brasil sendo assim, escrito, é um site misterioso, mas né? é, pelo menos não precisa fazer nada. Uh... <risos> Né, essas, né, às vezes é melhor do que você ter um site desatualizado, por exemplo. Enfim, então surgiu essa necessidade aí. Aí, como eu tinha na memória esse negócio de Gaps, eu revisitei e estou retomando esse contato com o projeto. Então, eu não sou um super expert nisso, mas uh, ele tem algumas coisas de visão de casa. Estou falando muito. Uh, se você entrar nessa documentação extensa que eu estava falando, é, você vai ver lá que ele tem um, um, um guia conceitual, né? E tem uma parte da filosofia e tal. É, eu acho que eu tenho até... Aqui, um, eles querem construir uh, building blocks uh, de mais alto nível. Então se você tomar uh, né, o no nosso exemplo aqui, a pessoa que faz HTML na mão, né, todo browser entende HTML, CSS, global e tudo mais, é, é, é o que a engine vai interpretar no fim do dia. Então, ele é meio que uh, a analogia que eles fazem de uh, linguagem de máquina. Né? Então, ninguém programa em linguagem de máquina hoje, porque, entre aspas, né, tem gente programa, é, e todo mundo gosta das linguagens mais alto nível, né? Tipo, não compara se escrever um código em Python ou em JavaScript. É, então, daqui a 5, 10 anos, com coisas né, tipo React, com componentes e tudo mais, a, a gente vai olhar para trás né, e falar assim: nossa, o pessoal fazia isso em, né, nessa essa linguagem baixo nível, para que, que ir lá e colocar o CSS na mão e tudo mais, e colocar as tags de HTML, e não a tag que ele inventou, componentes, essas coisas. Então, a, a filosofia é melhorar esse essa, essa, esses building blocks, né? então, mesmo que seja para um site estático. Então, se você quer fazer uma landing page, você não vai precisar botar lá HTML5, language, enter, aquelas aquele boilerplate que, sei lá, quem usa um plugin tipo o no, no, no editor de código, vai lá e dá um shortcut e sai no esqueleto. E aí você vai lá e precisa fazer uma lista de coisas, você up-paste, né, duplica, não sei o quê. É, é claro, que você pode fazer isso com React, joga lá no um desses starters uh, e tudo bem, uh, ele usa esses starters e tudo mais. Uh, e aí o exemplo, aqui tem alguns links, uh, que veio da documentação, da filosofia, uh, ele cita muito essa palestra do Alan Cage, de 2015, e o exemplo, que é o autor dessa frase, inclusive, né? E o exemplo que ele dá para ilustrar essa é, como você às vezes para simplificar uma coisa você precisa dar um passo para trás e mudar o, a base. Né? É, isso aqui é um gráfico do, do modelo do, da órbita de dois planetas, talvez, menos é, em Marte, alguma coisa assim. É, no século XVI quando todo mundo tentava explicar que os planetas giram, é, modelando como se o trajeto deles fosse um círculo. Então, quando a sua premissa é, é o círculo, sai um negócio bem complexo. Até que chegou o Kepler e falou, não, vamos fazer elipse. E fica, o modelo fica muito mais simples se você fizer elipse e andar círculo. Fora o fato que a Terra está no centro. Uh, muito bem. Queria gastar mais um tempo aqui. Uh, quem aqui fazia desenvolvimento web antes do React? Tá. O que, que vocês usavam? Se é? é. é. é. é. é. é. é. Parece que faz tanto tempo, né? É. Tá, então, para ninguém né, se expor, eu, eu vou falar o que eu usava. É. Falando de web, tá, porque eu fazia Flash também. É que é. Ah, o ActionScript né? é, o é. O mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de web. É, o que eu fazia? Sei lá é, eu, eu já fiz JavaScript na mão E aí uma série de coisas é, O pulo do JavaScript na mão Para o jQuery, por exemplo Foi um grande pulo A né, usou muitas coisas E era é, e, e você assumia que você tinha que Manipular o DOM para tudo E, e mudar um div ali outro ali e tal aquela coisa de manipulador e não che... enfim antes acho que eu cheguei a brincar um pouco com Ember antes Fora isso né Eu lembro que existiam uma série de coisas para template né tipo moustache você, que, que era quase lá no caminho né, da componentização das coisas, mas ele não tinha a sacada de te dar toda a linguagem JavaScript e sua discorda. Né? É, então, por exemplo, se você fazia um template em um você poderia, você podia coisa, colocar coisas simples, porque o template era para apresentação, então se você quiser botar um if, uma variável, você pode. Se você quiser colocar um for para não ter que escrever todos aqueles LIs na mão, você pode. Uh, e aí, quando eu conheci o React, e o meu caso com o React foi diferente do meu caso com o Gatsby, porque eu, naquele momento, por, pelas circunstâncias do que eu fazia, eu vivia de freela e tudo mais, eu estava mais perto dos early adopters do que oh, das tecnologias consolidadas. Né? Então eu consegui pegar o React no começo e aquilo, né, ao mesmo tempo que pareceu estranho, pareceu se encaixar muito bem também. Eu falei, nossa, peraí. Então, isso aqui fica mais organizado se, né, se o componente for função, se eu, né, essas, essas coisas que a gente gosta do React. E, e se, eu, né, se eu misturar o JavaScript, então não é uma, tem, uma, não é uma template language que eu vou jogar dado e ele vai fazer o HTML, o markup do jeito que eu quero. Não, é, é um markup dentro do JavaScript como se fosse parte da função e tudo mais. Aquilo lá encaixou muito bem e foi um negócio parecido com o que é, o cara narra nesse blog post e o que, o que é um pouco da filosofia de melhorar os building blocks. Tudo bem. É, uma pausa, antes de voltar para o Gatsby, para a gente falar sobre velocidade de iteração. Ah, vamos propor um jogo aqui. Não é propor um jogo, na é verdade. Vamos mostrar um board game, assim, sei lá, tipo o jogo da vida ou... É, amarelinha, né? Um negócio que você começa num lugar e termina em outro lugar. Muita gente acha que uma empresa, uma startup, uma ideia é um negócio assim, né? Você começa com a sua ideia, aí você faz um protótipo, acha onde hospedar, arranja um, sei lá, um investimento, alguma coisa, e aí algum dia você chega lá. Eu cheguei lá, virei um unicórnio x. É... E esse não é um modelo muito bom né? Para representar uma, uma startup A interação de uma ideia Ou alguma coisa assim Porque não é um negócio com começo e fim né? Ele é um negócio Que É, é meio circular assim. Então eu Eu desenhei um, Uma representação <risos> é... Então vamos supor que você tem um jogo de tabuleiro lá que não é tipo o um jogo da vida ou amarelinha que você começa num lugar e termina em outro. Vamos supor que é um negócio de, mais tipo um Mario Kart, um, um negócio que você tem que ficar dando voltas em uma pista. É, e aí você tem do, dois checkpoints lá, duas bandeiras. É, essa aqui que está representada aí por um um feijãozinho no Danone uh, e essa aqui que está representada por um regador tipo lá. muito bem, uh, vamos chamar esse ponto aqui de ideia e aquele lá de mundo uh, então o jogo aqui é você ficar dando volta certo? então o jogo é você pegar o feijãozinho e não deixar ele morrer. Tá? Então você vai ter sempre que passar lá na aguinha, no, no regadorzinho e quanto, sei lá, mais você demorar para passar no regador, maior a chance do seu feijão morrer, porque você só tá com a ideia, né? você não, não testou ela, não, não expôs isso para o mundo e depois que você expôs isso para o mundo, é, se você ficar regando, ela ah, pode morrer, então, sei lá, uma hora a analogia para de bater, tá? é, Então, você tem que voltar para onde tem o sol o feijãozinho, para ele crescer e, eventualmente, se feijão vira uma árvore e tudo mais. É, mas você pode falhar. Essa é uma representação muito simples, porque é um circuito bobo, é só um oval. É, e... Esse aqui eu não sei porque voltou. Uh, esse aqui, o desgosto dessa ideia Só que esse circuito não é um Ele é um negócio mais parecido com isso. Então você tem aqui em algum lugar, escolher um lugar para ser a ideia, algum lugar para ser o mundo. E você pode demorar para chegar lá porque você teve que uh, configurar um servidor. Porque você teve. Uh, que pagar um host, porque você teve que con configurar um banco de dados, contratar alguém que sabe de banco de dados, e aí você teve que é, pet nos, nos furos de segurança, e aí você esbarrou com outra ideia antes de testar primeiro, é, e você se distraiu, ficou dando volta na rotatória enfim, é, a vida real é mais parecida com esse circuito do que com esse. Tá? É, muito bem. Então, o que que é, né, que é o tema aqui, de interação rápida? É você conseguir fazer esse vai e vem de mostrar sua ideia para o mundo pegar o feedback, né? é, diminuir o tempo e, e os empecilhos, os pedágios para você fazer essa, essa interação frequente e rápida. Uh, então isso uh, é a pausa sobre interação rápida aí. Uh, o, Gats, o Gatsby e outros site generators estáticos, modernos, vamos falar assim, Google, sei lá, o próprio, o próprio Nexo, de certa forma. Uh, eles são tipo a, a gente vive em outra época né a gente não vive mais naquela época de fazer o HTML inteiro na mão subir um Apache colocar ou o virtual host do Apache né o, o Márcio lembra dessa época aí. É, e depois se você quiser usar um negócio né é, mais novo sei lá um um banco de dados que não seja o MySQL, você não vai achar rosto host para colocar aquele no negócio. Né? Isso em outros tempos. Tá? É, se você quiser usar Python, já houve uma época em que os hosts não tinham Python instalado, você tinha que ficar implorando para quem quer que tivesse root naquele, naquele servidor para instalar Python. Enfim, era, era, era, era bem assim em alguma época. Uh, então, hoje são outros tempos. Hoje, para você fazer uma landing page, se você, com, com as ferramentas que tem ali, né, uh, em git também, uh, com git, com continuous deploy, uh, com host free, você né, pode fazer um site simples e manter ele inteiro no GitHub Pages, ou no Netlify, que é uma coisa que é uma empresa e um serviço que é, quem, né, a comunidade do Gatsby usa muito e tal. É, hoje a gente está caminhando por um circuito mais simples e é até o fim da apresentação lá, aquela discussão de até onde dá para ir com. com um gerador de sete estágio é, Tudo bem. Então, eu acho que. Queria, queria que vocês tivessem isso em mente. Assim. É, porra. Mas eu, eu adoro back-end, né? Tipo, eu quero desenhar apelido, eu quero fazer um negócio. Mas hoje a gente vive num tempo. Que o pessoal nem site usa, né? Sei lá. No, no ramo lá da minha empresa, que é Varejo. É, Ninguém tem site porque tem um player central, que é o Facebook Pages ou o Google Places ou qualquer coisa. que você não precisa, porque quem está no celular vai procurar em qualquer lugar. Ter um site já não é aquela coisa, né? O que, que tem site hoje em dia? Vamos lá. E-commerce. E-commerce. Sei lá, eu consigo pensar em evento, por exemplo. Que é, foi o caso. desse aí, essa você vai fazer uma linha de peito do evento. O, o evento que vai ter lá em São Carlos agora é, Que tem todo ano né promoções. É? Promoções. é, então Promoções, então tipo é, No começo da web Tudo era página né? É a primeira coisa Que eu fiz quando eu vi Um browser né? Não vou falar que browser que era Usei não sabia o que, que é isso <risos> É e, e quando surgiu até em Image, por exemplo, uh, né, tem algumas histórias interessantes aí, a primeira coisa que eu quis fazer foi um site do arquivo X, que era o seriado que eu assistia né, uh, E a segunda coisa que eu quis fazer foi um site pessoal. Então né, tipo, ah tal, agora você está na web e tal. Né? Uh, GeoCities era uma coisa, né? Era um host gratuito para páginas pessoais, páginas de interesses, então tinha lá é, as vizinhanças, né, as neighborhoods, algumas mais focadas em cinema, outras mais focadas em outras coisas. Então é, a, a web, aquela lá, web de documentos né, que veio da academia e tudo mais, é, ela foi para esse lado aí. Então ter site era um negócio importante. Então hoje, se você acha que fazer um sistema, né, cuidar do seu banco de dados, postear suas coisas são todos valores super legítimos, claro, é, tem uma série de, de vantagens quando você é dono da sua infraestrutura, né, é, mas tem uma série de desvantagens também, então pode ter coisas que vai te atrasar né, e, e, e você vai estar competindo com gente que só está usando as coisas de cloud, por exemplo. Então, ou pior ainda, você vai estar competindo com o cara que nem precisa fazer um sistema, ele fez um bot de Telegram, um bot de WhatsApp, colocou o, o, o, a ideia dele, ele expôs a ideia dele para o mundo, né? naquele regadorzinho, ele expôs fazendo um grupo no Facebook, fazendo um grupo, sei lá, dois, três, quatro grupos no WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp tem limite, então tem essas coisas doidas que a gente vê no Brasil também. Então, pense nisso, assim, quando você está fazendo a sua startup, é, pô, eu tô competindo com o cara que tem um caminho muito mais rápido até o mundo do que eu, porque, pô, para eu fazer deploy é uma luta, né, é, é, e eu... <risos> né? tipo... Oh, eu não posso fazer deploy contínuo porque <risos> é, tipo, é, muito, né? é muita peça que tem que se encaixar então tipo pense que quando, quando você estiver reclamando disso, vai ter um cara que nem, nem sabe o que é deploy o cara ele fez lá um, um, ele está botando a ideia dele em qualquer, qualquer plataforma free qualquer plataforma dos outros fez um cloud, fez um aquilo alguma coisa assim é, então, esse é o cenário que a gente vive hoje, é, cloud para infraestrutura, é, é, APIs consumíveis de né, todo mundo que quer ter alguma mordida em algum uh, business, e cloud functions também, né? então é um mundo mais dinâmico que tudo tem um, um tier free, então se você fizer menos de um milhão de requests por mês é free, então o cara vai fazer free, né? Tipo, você pode hospedar várias coisas, se, se o seu projeto for open source, então aí esquece, aí você não precisa pagar nada mesmo pra nenhum certo disso, né? Você tem issue tracker, free, continuous deploy, free, é, né? Tudo que a gente, a gente vai chegar lá e, e ver. Então, só deixar dar uma, uma martelada aí nesse cenário, porque é, é onde vivem os geradores de site estático, porque como tudo tem esse host fácil, o, o que, que é a coisa mais fácil, com menos requisitos para você hospedar, é um, um, um HTML estático. Então, você pode botar no nestify, no GitHub Pages... No, até esses, esses sites de compartilhar código, né? esqueci o CodePen, né? eles hospedam site estático também, BitLab, tem lugar não falta. Então, os geradores de site estático, eles vivem mais ou menos nesse mundo aí. É, e agora, voltando para um, um overview do Gatsby em particular, é, isso aqui é mais ou menos a ideia de como o Gatsby funciona. Você tem uma série de coisas, muito, é, uma série de coisas que acontecem em build time. Por quê? Se, se você tiver um, um negócio de continuous, uh, continuous deploy, você vai fazer muitos builds por dia. Então é quase como se o seu site fosse dinâmico, né? Então se você trouxer é seu oneral, o, o seu build time, o, o seu runtime fica leve ali. Né? Uh, a parte do runtime é um cara conversando com uma, uma, página, uma página comum, estática, que não tem furo de segurança, ou tem, né, não tem muito superfície para furo de segurança, porque é, é só um site estático, é só um arquivo, um negócio. Uh, e, e você traz todas as coisas de desenvolvimento moderno e um ecossistema de plugins e a parte de, de markup, bom descrever coisas é, né, aqueles high level uh, building blocks que é mais ou menos a visão e tem então é, rapidamente aqui começa, você tem um ecossistema de plugins ele é uh, a gente vai comparar com outros CMS, essas coisas no próximo slide, mas só para adiantar, tem, tem um ecossistema de plugins que vivem na NPM, é fácil de instalar, essas coisas. Ah. E aí você usa componentes para fazer lá os seus templates, os seus sites e os seus conteúdos também, se quiser. Aí tem uma camada, isso aqui é muito interessante, de GraphQL, que tudo do seu Gatsby site Está é, tá acessível via queries GraphQL. É, e você usa essas queries GraphQL para montar o que vai ser buildado. É muito louco. É, então, talvez a gente não tenha muito espaço para falar desse, dessa parte em específico, mas é uma parte que, que é, é estranha quando você vê o Gatsby e fala: nossa. Mas se é estático, como que eu vou usar o GraphQL e tal? Mas é, é pro build time o GraphQL. O é um negócio bem louco. Então, só para situar aí, é, para quem já trabalhou com outros CMS, né? WordPress, Joomla, sei lá o que, uh, Ghost, o meu blog é no Ghost, né? uh, Next, Jack, Google, essas coisas. É, quando você compara, tipo, Wordpress com Gatsby, né? é, Wordpress é, é um CMS mais naquele estilo de, de uma outra geração também, onde o CMS tem tudo. O CMS é quem tem o banco de dados, é quem, é, é quem hospeda o seu site, e o seu site é dinâmico, pode ter cache, tem um, um, uma uma comunidade por trás, com um monte de plugin, um monte de tema, então é, comparando assim com o WordPress, o Gatsby tem em comum o fato de ser um negócio que quer pro, promover lá um, um lugar é, extensível, então tem uma série de plugins para você usar de, de acordo com a sua necessidade, é, uma série de temas, né, esse site, essa landing page que a gente teve que fazer, é, foi por onde eu comecei, eu não sabia nada de Gatsby eu entrei num negócio de templates para Gatsby e falei, ah, eu acho que vai ser mais ou menos assim a nossa de page, peguei um template lá e aí a minha porta de entrada foi por ali né? aí o, o template tinha um starter que é tipo um Great React App assim, é, que já faz um puta boilerplate para você e, é, então essa parte em comum com o WordPress é, e a parte de diferente, obviamente é que é, você, você, não tá com, você não precisa de um host com gold um node para rodar um webpack um, um, e depois, sei lá, botar um um, um, um reverse proxy, um nginx next, alguma coisa não é, ele é um negócio que vai te dar lá a build e você põe onde você quiser é, do ghost pro Gatsby também ghost é uma plataforma de blog em Node, muito legal, é um CMS muito bom, né, então as interfaces para você criar conteúdo, subir imagem então é muito bom, é, ele é, é, ele tem interface para tudo, para essa parte de enfiar conteúdo em algum lugar e tal, é, mas ele ainda é um pouco do WordPress, onde você né, tem que colocar um host que tem o um banco de dados X, a versão do Node de Y, e de tempos em tempos você tem que ir lá atualizar, porque vai ter fruto e tudo mais. É, já o Next, JS, é uma pegada um pouquinho mais moderna, de server-side rendering, mas ele é... ele ele gera, ele, ele é vamos falar assim, que ele, é, ele gera o site também, ele gera o HTML, mas de forma um pouquinho mais dinâmica, você né? uh, tem lá uh, uma aplicação React, você precisa botar um, uma função lá que chama getInitialState, alguma coisa assim, você não pode dizer vai fazer um besteira, e, e essa função você faz se quiser, você pega do banco de dados, faz alguma coisa, chama uma API para realizar né, o JavaScript, isso. É, então é, e o next é, é, é vamos falar assim é um escopo um pouco menor porque ele ele tem lá ó, os rostos dele os coisas também mas mais enxuto, né? mais enxuto, é, enxuto. É. É, ele não ele não tenta ser um, um, <coughs> uma plataforma com plugins não, não e foco, temas e não é o foco né? exatamente ele é um negócio para server-side rendering, dynamic rendering, e é isso aí. Jacko, uh, é o que o GitHub Pages tem por padrão, se você quiser fazer um site simples, você pode fazer no Jacko e subir as coisas do Jacko num um Git do GitHub e ele entende. Uh, é um negócio mais um pouco naquela linha dos simples lá. Cê, uh, você faz um monte de coisa em Markdown, dá um template, ele transforma para você e tal. Gatsby faz isso também, mas não é tão uh, focado ou o um escopo menor assim. Uh, o Yugo é um, um pouco mais parecido com o Gatsby. Ele é um Static Site Generator também, uh, é escrito em Go, uh, muito parecido, tem... Nunca usei, mas eu já li só, né? Ah, olha que legal, a diferença entre esses dois slides é, O que era um X diversos aqui, né? No caso do Ghost e do WordPress, virou um mais, né? Tipo, não significa que você escolhe um ou outro. É, se a gente voltar, isso aqui ó, é a, é a parte de sources do, do Gatsby então você é, pode ter um plugin que pega o source, sei lá, do Instagram. Um plugin que pega o source, né, dá, dá para ir do Instagram, no é, Um plugin que pega o source do, do WordPress. É, ou de um RSS, qualquer coisa. Então, tem como você usar outros CMS que tem interfaces bonitas e, e, e uma série de coisas.. É, feitas para quem gera conteúdo, essas coisas, você é, pode usar como source. Então, se você tem lá um negócio no seu local localhost, ou no, na sua LAN, sei lá, em alguma instalação de, de Ghost ou de WordPress, porque você gosta do jeito que que organiza as tags, as coisas e tal, você pode usar isso como source para... Ah, e quando, normalmente, você pegar um source plugin de Gatsby, você vai ver que é, ele pega de uma fonte e deixa disponível no GraphQL, para você usar na, nas coisas que, que ele gera. É, então, no caso de, é, sei lá, geradores de conteúdo, você sempre pode usar ele como fonte para o Gatsby que vai buildar o seu site. É, então, não é um versus o outro, né? Você pode usar em conjunto também. E isso, obviamente, num ciclo, num ciclo contínuo. Então, eu parasito o WordPress de um lugar e fico gerando tudo de hora em hora, igual per a é Não, não precisa ser de hora em hora. Você pode, é, você pode ter, por exemplo, um repositório Git, que quando você faz um post novo no WordPress, ele, ele, ele, dá um, ele passa pelo source do plugin lá, do negócio, que faz um, um, uma build ou... ou é, sei lá, avisa algum lugar que ele precisa fazer uma build nova. Então você não precisa ficar toda hora fazendo uma build e ver se mudou alguma coisa. Você pode né, ter um trigger que vem e falar: Ó, oh, tá na hora de fazer build. É, né, sei lá, se for um webhook, alguma coisa assim. Né? O, o setup pode variar. Hum. É, e aí você faz lá um post no WordPress, ele atualiza um repositório Git que está com Continuous Integration e, e a máquina roda, assim, assim, e aí, pá, um site HTML novo ali, com cache, com, né, com, tipo, com conhecimento acumulado de melhores práticas lá, então, tipo, é, as imagens vão, vão né, ser lazy, é, progressiva, a coisa vai ter cache, vai ter SEO, todas essas boas práticas que quem é, é, quem é o nerd do HTML5, ou sei lá, fica lá. no. no né? Eu lembro a época que HTML5, o era alguma coisa assim também. E a gente, não, não, peraí, isso aqui no Safari é assim, no Chrome é assim, né? para otimizar isso, para iPhone é assim, não sei o que, para deixar responsível, faz isso, aquilo. Você pode pegar todo esse conhecimento acumulado e, tipo, empacotar no componente. E aí você... É, você não precisa se preocupar com certos tipos de otimização, porque você tem uma comunidade em volta que, que se preocupou uma vez e reúsa esse negócio depois em forma de componentes e ah, tal. E aí, chegando já na quarta item que eu propus falar, não sei se foi um 3 ou 4, acho que foi um 4. Ah, até onde dá para ir com um o site estático? Né? Quão longe você consegue chegar antes de você contratar um DevOps? Né? Pensando numa empresa, não né? Star Até onde dá para ir antes de você abrir um, uma chamada de um developer Python ou de um uh, back-end. Né? É... O oh, full stack, esse negócio de stack é, é engraçado também. O né? que, que é full stack? Né? É, a, a, é, parece ser uma daquelas coisas que, onde a analogia está errada também, igual das órbitas lá. né Full stack, e aí você empilhar um negócio. Fazia sentido para né? tipo, a época do WordPress lá. Você falava stack LAMP, né? Linux, Apache, MySQL e PHP. Essa era a Stack length, na época. É, faz sentido, porque para você rodar o Apache, você precisa do sistema operacional Linux, e para você rodar o, o PHP, você também precisa do Linux, ou, e para né, você rodar o WordPress, você precisa de um MySQL, essas coisas. Então é um negócio que tem uma, uma, uma stack mesmo. E aí o cara que só faz HTML, ele é o front-end. O cara que faz o PHP, no caso, lá, muito ele é o back-end, né? E o cara que cuida do, do banco de dados é o quê? Né? O DBA, é, esses estão, estão. E, e as outras partes da empresa, né? E a parte de negócios, né? a parte de produtos, o, o, o dinheiro da empresa, né? Isso fica embaixo da pilha, em cima da pilha, você chama uma pilha toda de fogo. E aí o cara sabe um pouco de cada coisa, ele, ele é full, meu, full, enfim. É, não sei por que eu entrei nesse, nesse desvio. É, ah, sim! Porque a gente está querendo agora nessa parte aí do, do, da palestra explorar é, até onde dá para você chegar com essas coisas que tem, vamos falar assim, é, esses serviços de outros, essas coisas que tem né, muito barato na rede, porque é cloud e é serverless e tudo mais. Então, a gente dá para chegar é, nesse mundo que a gente vive hoje. Né? Antes de você precisar falar assim, não, eu quero o meu servidor, eu quero o meu data center. Nossa, teve uma, é, tinha uma época que se você quisesse fazer alguma coisa, você tinha que alugar uma máquina de data center. E tal. um negócio super caro. É, a gente não está mais nessa época. Então, se eu pegar um Gatsby, eu uso a versão que eu quiser, na versão do node que eu quiser na minha máquina, no localhost do jeitinho que eu gosto com arco então não preciso me preocupar em, na máquina que vai rodar isso porque a máquina que vai rodar isso é qualquer máquina que consegue servir, servir aquilo é, e aí se, é, quando normalmente surge a necessidade de um backend né quais são as coisas que o browser não consegue fazer sozinho CORS é um exemplo Cross-origin uh, request. Uh, se eu quiser, num browser, consumir uma API, sei lá, API do iFood, eu não vou colocar no API token, no local storage, onde eu vou colocar? Não vou colocar no HTML, HTML dá para ver, view source, então, então tipo, esse já foi um ponto onde, normalmente, não, peraí, se o seu site precisar fazer isso, você vai precisar de uma aplicação back-end. Né? Porque aí você põe lá o seu segredo, o seu API token na aplicação back-end, no mesmo subdomínio que o, o seu front-end não precisa de cortes para acessar, o back-end chama a API, pega o resultado e te passa de volta para o front-end. Beleza. Ah... Uh, é, é aí, é só até aí que dá para chegar? Não, porque hoje você não precisa do backend se, se for só para isso, se for só para esconder seu API token e, e fazer uma requisição via um proxy, você pode usar um, um Lambda function, por exemplo. Então, e aí e aí vem aquele negócio de você chamar esse aí de site estático, porque, cara aí, então é site estático, mas está roubando, está usando Lambda function, então você você né? faz um, um, um, uma requisição GET/HTTP para um lugar que é seu, você configurou o CORS dele, ele vai permitir a conversa e esse lugar é uma uma função que acorda quando for precisar ser usada nessas nessas hosts de cloud function é, chama ele é, lá você pode guardar o seu segredo no um, manjar um, um, uma coisa qualquer, ele faz a chamada para API do iFood para você e traz e tudo mais é, ou então se, se for esse o problema você também pode nem ser que você precise do Cloud Function porque se for uma coisa que você não precisa com tanta frequência por que, que você não traz para o seu build? Né? então vamos supor você tem lá um, um negócio que precisa consumir por algum motivo a API do Instagram é, quando né, as pessoas fazem cache das coisas, então o que, que é um cache se ele não é uma versão parada no tempo né? um site estático nesse sentido então se você já vai precisar fazer o cache é, gera o seu cache na build e põe os seus segredos e não na máquina que faz a sua build também. então esse já não é o motivo não é, esse não é o pedágio que vai parar o static site que outra coisa tradicionalmente é um ponto onde uma aplicação que é só um HTML falando não peraí, isso eu não consigo fazer vou precisar do um backend né sei lá ao menos é, enviar form, né sei lá alguma coisa assim é, fazer pagamento logar um cara tudo isso tem serviço para essas coisas hoje né então, tipo logar o cara não, não, não quero me preocupar com isso. Põe o login do Google. Oh, já é. Ah, ah, pagamento. Stripe. Né? Form. Mil opções de form. Então, mandar um e-mail, MailChimp. Então, a gente está vivendo um mundo onde tudo tem serviço. Então, você pode se safar com uma porra da HTML. entendeu? Ah, e isso é uma buzzword que... Alguns nessa galera chama de JamStack, que é não é uma stack, né? é, mas a sigla deveria ser até ao contrário, que é markup, e, na minha opinião, tá? é, mas a sigla é JavaScript, APIs e markup. Então, você tem API para tudo, então, e você faz lá o seu markup, e, né, sei lá, buzzword, isso aqui... mas é, mas o Tech é usado para zoar com o problema ou é indefesa do... É, é a fala. galera do Netlify que inventou esse negócio. É, eu acho que é para poder vender Netlify para os outros. Que o Netlify é um serviço de host, de cloud. Tem Cloud Functions, tem host de site estático, tem tudo mais. É, então, para vender o serviço deles, eles falam, ó, oh, você não precisa pagar um EC2 da Amazon, meter um Linux inteiro lá. Usa aqui, Netlify e tal, porque agora é Johnstack, né? Tipo, o é, o é o marketing deles. Tem vários produtos iguais aí. Tem vários mais... produtos, é, é. Tipo, e, e isso não começou com eles, claro, né? Tipo, herói quantos <risos> deles, e, né? Tipo... O deles é, é, o marketing deles é, é, é, é... Ele tá pegando o cara que, que é, só sabe o front-end mesmo. Sim. O cara que só sabe o front-end, e é o cara que a gente está competindo, todo mundo está competindo com esse cara. Que é o cara que fala, não, não, eu subo um negócio no GitHub Pages, no Netlify, eu uso um, um, um Cloud Function e já era. Né? Tipo, você perguntar, ah, mas o que, que você acha do Postgres? Postgres? relacional qualquer, Ou qualquer outra tecnologia, né? Você fala, não, mas e né, o que, que você usa de Proxy e tal? Ah, sim não não tô desmerecendo esses caras, é, pode parecer que eu tô, mas não é, é, o, o, que que você ganha, o que, o que que você consegue, tem coisas que você consegue, o você tá, acho que você não consegue com a aplicação tradicional né, é, CDN, né, oh, você põe tudo na CDN, então, tipo, é, é rápido e tal, né, então, é o marketing, esses caras, é bem desse lado, assim, Uh, e essa outra hum, The Power of Service sei lá, é um desses links aqui, eu roubei essas figuras, que é. Ah, é, é no, na documentação do Gatsby, do Gatsby, que ele fala um pouco desse mundo moderno. Né? Então hoje você tem um CMS que eles chamam é um de Headless CMS. Tem um serviço lá que chama Contentful, o outro que chama Prism, sei lá. Que são essas coisas que a gente gosta do Ghost e do, do WordPress. Ah, a interfacezinha para você organizar seus posts, não sei o quê. Só que eles não publicam em nenhum lugar nenhum. Eles fornecem uma API. E aí você pluga essa API lá no, no source do negócio. É, modern Tools, né? Webpack, as coisas que a gente gosta de usar de React. É, e performance, aí vem as coisas da, da CDN, né? Aí é, tudo mais. E como é uma documentação do Gatsby, ele vai falar que o Gatsby caiu com ele. É. <risos> Mas, e ele fala que o Hugo tá aqui e tal, né? É, é um pouco enviesado esse slide que eu peguei do blog do Gatsby. Né? Então, é. Você vê aqui, o Netlify faz aqui. Essa coisinha ano não sei o que for que é essa Então Estamos chegando no fim é, eu Espero que eu tenha passado Um pouco desses quatro Dessas quatro coisas Que eu quis Compartilhar com vocês Que foi a visão Do, do, do projeto A filosofia é, Essa importância De interações rápidas e o que, que a gente está usando em nosso benefício e, e contra nós. né? Às vezes a gente, a gente tem cabeça de dinheiro, que quer escovalite e acaba esquecendo disso aqui, né? Ah, dei uma geral, eu espero que se alguém não conhecia o Gatsby, pelo menos saiba o que, que faz um site estático e mais ou menos como funciona ele. E essa discussão final de né, como que a gente tem hoje. Dá para chegar muito longe só com um site estático. Uh... É. Acabou. Uh... Eu tenho família em Ribeirão. Uh... Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo aqui de meetup. E Ribeirão está tendo muito meetup. Uh... É é uma hora de carro de São Carlos eu deveria vir mais participar dessas coisas é, eu, eu acho que deveria ter tipo trem de São Carlos pra cá região. Ah, é é, porque aí dava pra fazer os slides no trem também né, Tipo São Francisco é, e então tipo parabéns aí pra todos pra mim foi uma honra sobre isso nessa questão do até onde dá para ir é interessante a gente ver que app pegou um pouco disso né uma um app é um, uma coisa estática às não, vezes não né? só pegou como fomentou esse sistema de apis e serviços né porque né, se você tem um negócio que precisa de um Linux para rodar quem que vai botar um Linux para rodar no iOS sabe é, é, é um, um, um mundo fechado lá, né, que, se, né, tipo, todo, é muito prático ter o um celular, mas as coisas que eram tradicionais antes tiveram que se adaptar e né, criar, criou-se novos mercados, que hoje tem esse A do g também para as coisas poderem funcionar em celular, você estava falando do code push agora mesmo, hum. né, é é um jeito que, as, né, que, que a Microsoft ou outras empresas acharam de não, cara, eu não quero ter que passar pelo seu processo de review toda vez, né, tipo, eu quero fazer continuous deploy do, do meu app também, se eu posso na, app, no, no, na web, porque eu não posso no, no app, né, então, tudo a ver, não, mas, não, não, né? não só é um ambiente parecido com o site estático, né, você desenvolveu tua mão ou se eu quiser. E a experiência do usuário de até onde você pode ir é bem uma página estática. Porque o OFP está lá, totalmente estático em geral, exceto essas hooks aí que não serve. Ah. Ah. É. Uma curiosidade sobre.. Não sei se chama de Gasp mesmo, mas é a empresa que toca o Gaspo. Né? Apesar de ser o. Isso, é, professor, eles receberam uma parte. Uma parte mim, é. E, assim, eu acho que na visão deles, assim, não sei se eles deixam os piscos, mas é uma concorrência bem forte com o WordPress, porque tem muito ainda no mercado. Com, com a empresa também é, comercial que tem é, control, automática. automática. É, por trás do WordPress, porque é, ela parece que está em 75% da internet, todos os publicitários é automático, tá em 75%. Um ah, eu ia mostrar um negócio, é, e... assim. mas cara, pra que, é. os caras pegam isso. O Post4Gero teve uma geração de muitas pessoas que iam fazer tema com o WordPress, por exemplo, que tinha, além do HTML tinha que saber o PHP. É. Tinha que etapas técnicas em remota também E a estratégia de importar né, com os source plugins aí está é. bem óbvio que é um ataque. Quais são os, os top, Source, os primeiros feitos? Você é. sabe? Quais foram os primeiros search plugins, é. vamos falar assim que entre aspas é, importa do WordPress? O WordPress ah, foi um dos não, primeiros, talvez. Né? Porque deve ser um dos quentes, né? Tipo, deve ser um dos quentes. Por que não por toda a grana que você tem implementando o do WordPress? É. Você conhecem esse site aqui? É, é, do, é do CSS, Tricks, do Power of Serverless. É, naquelas discussões, é, eu queria ter entrado nesse site, na, naquela parte ali, até onde dá o um site está chegar tem é uma lista aqui que é meio que resume um pouco dessas coisas que eu só não vejo para nós. Ah, tá aqui, tá. tá aí. Está para tá a esquerda. Tá aqui? Ah, é Vamos lá, o que eu quero clicar? Eu quero clicar... Ah, tá estou vendo. Eu quero clicar? Services? Services? Isso, é isso é, Depois vocês entram nesse site aqui os é, meus slides estão no meu GitHub, fczuard é, tudo tem link é, então, por exemplo, ó, alf aí você dá um scroll aqui e tem uma lista de alf é, né, tipo vocês entram lá, mas ó é, cloud functions, alf, forms, notifications Uh, static Site Generators, CMS, Hosting, Media, e-commerce, Payment. Para cada um desses tem pelo menos cinco, assim, serviços que você usa essas coisas. Então, Real Time, Data Storage, né? Firebase, é muito comum hoje o pessoal usa, né? O, o, o que viveria no servidor vive no Firebase, né? Uh, enfim, dá para chegar longe. E o mundo de empacotar esses negócios como uma app, como é que anda isso? Coisas, né? É, é, tipo, pegar o que eu fiz com o Gatsby e por dentro de um, de um web, de um web E com tudo local server dentro da app, uh, Existe uh, um... Uh, um uh, uh, eu queria até de mencionar uh, por exemplo, o Expo Web, você consegue acoplar o Gatsby porque, que ele falou, tipo, o Gatsby build do Gatsby é tão poderoso que ele, tipo, ele passa assim, ó, usa um do Gatsby config de MS aqui no seu repositório. E é só dar um Gatsby build que ele se vira tá. então você consegue até o Play, tipo, usar os poderes do Gatsby Como né? com uma com versão do do é Gatsby Next.js todos eles mas o Gatsby é bem forte por causa do server side é site do server side, né? e deve ter tem, o, né? tem um, um um view que é o Quasar eu falar não Quasar Quasar ele é assim, você dá o Quasar Build, build SSR, ele gera, estático, é, PWA, ele gera, aí o RON Android, ele gera o código, vai em cima do Android, o um IOS, em cima do IOS o RON é, é Electro. então, um, um, um, na verdade eu não, nem sei se é um framework, porque ele roda em cima do build, né?